Bom dia, pessoal. Vamos falar sobre empréstimo consignado. O que é o um empréstimo consignado? Você vai até o banco e ele faz uma liberação de crédito na sua conta e desconta as parcelas direto na sua folha de pagamento, no seu contra-cheque. É muito comum para funcionários públicos, aposentados, pensionistas. Tá? Vale a pena o empréstimo consignado? Ele pode ser seu aliado ou seu inimigo. Tem seus prós e seus contras. O empréstimo consignado, ele pode ser seu aliado quando você, tem alguma você quer um recurso imediato para uma, uma, uma reforma de uma casa, compra de um medicamento, tá? aí ele vai ser o seu aliado. Por quê? Você consegue esse recurso na sua conta com taxas menores, por quê? Porque o banco tem a segurança do recebimento. Então, você paga parcelas menores, prazo mais longo, facilita bem o seu pagamento. É seu aliado tá agora preste muita atenção que pode também complicar porque ele pode ser seu inimigo na medida que você usa esse dinheiro para o seu dia a dia porque vai diminuir naturalmente o seu recurso mensal porque eles conta diretamente no seu contra cheque e depois isso vira uma bola de neve você vai querendo mais um recurso e mais um recurso e chega a comprometer até 30% do, da sua renda tá isso vira um inimigo Por quê? Fica muito difícil você renegociar. Praticamente impossível, tá? Você vai ter que manter aquela contratação. E isso pode causar um problema no seu dia a dia. Tá joia? Então, fica aí essas, essas dicas para você com relação ao empréstimo consignado.